A escola dos profetas não foi em quatro paredes, foi lá no meio do deserto, aonde Deus ensinou. Foi ali que Deus ungiu os profetas do Senhor, para pregar o Evangelho, como assim diz o Senhor. Na casa de uma viúva, Elias também viúva chegou. Pediu para ela um bolo, e, e a viúva, viúva não negou. O azeite, o azeite da botija, Elias multiplicou. E a farinha da panela nunca mais. Na minha casa, Elias também chegou Com a mensagem de Deus, meu coração alegrou Daquela hora em diante, minha vida transformou E o pouco de fé que eu tinha, o oh Senhor multiplicou Amigo que estás ouvindo, não, não deixe de o tempo passar Em nome de Jesus Cristo, venho hoje se batizar O Senhor está voltando para, para o céu nos levar Não deixe para amanhã talvez a porta fechada está O Senhor está voltando Para o céu nos levar Não deixe para amanhã Talvez a porta fechada está